Boa tá tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, queria mostrar pra vocês, rapaziada, a moto agora de um cara que não anda nada de moto, tudo que esse cara sabe, eu ensinei pra ele, porque coitado né velho, ele tá aprendendo ainda né, velho? ele é um jovem garoto, e tô... ele me liga, me manda mensagem todo dia, querendo saber como é que faz curva, como é que dá pau nas carenadas, e esse cara malandro, nada mais nada menos do que Mark Marques né rapaziada Então essa moto aqui é a moto do Mark Marques mesmo É a moto dele, tá? Essa moto é a moto que ele corria no ano passado é, Falei com o um representante da Honda que ele me explicou Essa é a moto dele mesmo que é o nome da moto É apelidada de RC Ou nome, né? Não é apelidada RC213V Então essa é a moto do Mark Marques Você vê aí correndo no MotoGP, né rapaziada? Dando pau em tudo que é moto Acelerando, deitando os cabos Ralando até a, o capacete no chão, malandro Então essa daí é a linda moto do Mark Marques Que corre, né malandro? Que corre com a melhor de todas Que é a Honda, né moleque? Brincadeira, tô brincando rapaziada mas é, moto do Mark Marx aí Toda equipada Freios Brembo, eu não sei nem que parada é aquela Não sei porque que tá assim aberto Tem um monte de coisa que eu não sei explicar Parece que tem dois escapamentos Eu tô ficando bem louco, é um pra cá e outro pra cima Eu não sei explicar essa moto Mas eu só sei eu de uma coisa, mano Que a moto é muito louca Que o cara anda demais com a bagaceira Né, mano, esse daí tora, hein, mano E o bagulho acelera demais, mano Então o Mark Marques aí Que vive... Vencendo várias provas aí E essa é a moto dele Que ele utiliza aí pra correr E é, acelerar Na no MotoGP E ensinar aí a gente como é que faz Pra pilotar a motoca Porque o cara é bom demais, né, malandro? E legal, né, cara? Que ele tinha como... Ele tinha um ídolo Né? Ele tinha um ídolo que era o... Caramba, esqueci o, o nome do cidadão lá tem então, os capacetes da GV, eu sou uma beleza pra lembrar nome, nem, nem, nem, nem me critica porque eu não lembro. E hoje o cara é. Ele virou ídolo, né, velho? Ele começou, todo mundo começa assim, é, com o ídolo, né? Começa aí é, buscando inspiração em alguém, ele buscou, e hoje o cara é sensação, o cara toca muito, o cara é bom pra caramba, e está aí andando numa rap sol da hora demais, né, rapaziada? Olha só que bonito, tem uma de aparelhagem que eu não sei pra que, que serve. Olha lá em cima, ó. lá em cima, deixa eu ver se dá pra ver, acho, tá? Dá pra ver um pouquinho só, tem algumas coisas diferentes aí, porque essas motos aí, como é moto de estrada, oh, como é moto de, de, de autódromo, então tem muitas coisas aí que é, acaba sendo adaptado né? O sistema de freio, um monte de bagulho ali, ó muito legal, não, nunca nem tinha visto um freio daquele tipo. Parece que tem suspensão no freio, sei lá o que, que é aquilo ali, ó, Hollins. Hollins eu sei que faz amortecedor, mas eu não sei o que, que rola ali, o que que tá fazendo aquele Olins ali, o que, que a função daquele troço, se alguém souber pode falar aí, porque eu não manjo nada, olha o disco é diferente, não é aquele disco furado, é, de, é, igual a gente usa nas nossas motos né, então toda moto toda preparada pra conseguir o máximo de performance na, nos campeonatos, porque velho, um milésimo que esse cara perde, já faz a diferença total no final da prova. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, moto do Mark e aqui no salão das duas rodas 2015 para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!